Entre tantos mistérios que envolvem os piratas barba negra, um deles finalmente é desvendado. O décimo capitão titânico surge e ele tem a força capaz de rivalizar com o mundo. A Okiji nos revela alguns dos maiores mistérios dos mares e adiciona novas lendas. Quem é o capitão do navio negro capaz de criar redemoinhos nos mares? Por que a Okiji virou realmente um pirata? Quero saber tudo sobre esses segredos, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. <risos> não vou perguntar. Eu sei que vocês não Porque Por quê? Esse é o melhor capítulo da história de One Piece. E eu não tô mentindo, esse capítulo foi surreal. Eu, pelo menos, tive umas sensações aqui de estar lendo um capítulo pré-Timeskip. Muito bom. Tudo que eu achava que iria acontecer não aconteceu. E Tiro Oda é um gênio na escrita. E esse é um dos melhores capítulos, sim, da história. The One Piece, o que aconteceu com o Hulk G? Ele não é da Sword, por que ele virou um pirata? Quem é o capitão do navio negro, o homem com as marcas de queimadura? Já tem sua ideia? Primeiro assiste o vídeo até o final, que talvez você possa ficar mais confuso. Se você é novo no canal, <risos> assiste. Se você gostar, aí você se inscreve. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara o like, senão Barba Negra vai dizer Room. <risos> e agora com vocês, tudo sobre o Office 1088. Então vamos lá meus amigos, começar com essa capa colorida desenhada por Eiichiro Oda Que praticamente confirma que Sanji vai ter um haki do rei Mas como assim Evandro? Sim, essas capas sempre têm dicas galera Temos uma em que o Zoro surgiu com o mapa do tesouro e nele tinha o Kanji de Eima E depois ele achou a espada Temos também essa aqui do Luffy com o visual de Nika Entre tantas outras Mas nesse aqui temos o Sanji acordado, lendo até tarde um livro escrito Kokin. Notaram o erro e a dica aqui? Cozinhar em inglês é Cooking, com dois Os. E aqui Oda deliberadamente escreveu errado por um motivo e tanto. Em inglês, Haki do Rei é abreviado como COC ou Color of Conqueror. Acordo Conquistador, ou seja, COC King. Todo mundo apagado e o Sanji acordado. Podem anotar que sim, é um prenúncio tanto deixado pelo autor. E vou até fazer um vídeo depois sobre isso, mas quase com certeza o Sanji... Vai despertar Haki do Rei. Depois dessa dica, fica até meio óbvio. Mas vamos ao capítulo que é um ápice inteiro, convenhamos, né? Começa com uma cena já épica do Garp devastando parte dele Liratinozu. Enquanto seu navio em queda é amortecido pelos poderes do Príncipe Gruz. Essa cena, eu quero muito ver ela no anime. O melhor de tudo, é que o Garp depois de tudo isso boceja. E se pergunta quando foi que ficou tão fraco. <risos> eu me lembrei, sabe de qual cena? A fuga do Luffy de Water 7. Quando o Garp, depois que ele joga uma bala de canhão no Sunny, com suas mãos nuas... Diz que seu poder vem diminuindo ultimamente Essa cena se torna até mais assustadora agora depois de ver o seu real poder O Kobe consegue se aproximar deles E eu queria destacar aqui a sua frase Sobre que até mesmo pessoas que não fazem parte da Sword estão ali para o ajudar Vemos Kujaku e Gruz nessa cena Mas também temos a Tashigi por perto E eu me pergunto se ela não faz parte da Sword Porque o Smoker, eu acho que todos nós Sempre apostamos que ele fazia parte da SWORD pelos seus questionamentos sobre as atitudes do governo mundial. E se ele é da SWORD, Tashig tá, o seguiria. Mas agora abre a possibilidade de que isto não seja verdade. Isso aqui é só o começo de um dos capítulos mais imprevisíveis que eu já li em minha vida. Tudo o que eu achava certo e previsível iria acontecer foi por água abaixo depois de ler esse capítulo, até porque eu mesmo achei que o Okiji estava chegando na ilha de Egghead, mas não, ele surge do nada aqui e congela Ribari, Kobe corre para ajudá-la e o Okji vai enfrentar agora a Garp, olha que curioso galera congelar Ribari parece pessoal de alguma forma, porque eu trouxe para vocês aqui já a teoria no canal de que ela pode ser filha ou parente do Akainu devido ao fato dela ser a única personagem a usar o mesmo dialeto do Akainu em One Piece, então não há Estranho que o Aokiji tenha congelado Ribari e não o come Isto não pode ser coincidência Outra coisa, mais uma vez Oda provando ser um grande Mestre na escrita, eu acompanho One um Piece há mais de 23 anos Garp versus Aokiji É a última coisa que eu iria imaginar O Aokiji, ele tem uma dívida Ainda com Garp não revelada Mas descobrimos que ele também foi seu aprendiz Número 1, um. fora toda essa coisa Que sempre apostamos do Aokiji ser um membro da Sword, ele ainda tem altas possibilidades sim de ser, estar apenas fingindo aqui contra o Garp. Mas é muito legal como Oda plantou dúvidas em nós, isso. É o que torna One Piece genial. Temos então o um flashback sobre como Tite e Aokiji se conheceram. E isso aconteceu em uma certa ilha. Um ano após Aokiji versus Akainu lá em Punk Hazard. Parte dos piratas do Barba Negra chegam a essa ilha. E vem alguns dos seus Nakamas congelados. Sanron Wolf, Vasco Shot e Doc Ki. Barba Negra invade o bar já sabendo quem havia feito aquilo. Por conhecer os poderes. E pede para Aokiji descongelar seus companheiros. Porque se ele usar a Gura a Gura no Mi. Ele os deixaria em pedaços. Mas... Após isso, eles bebem e acabam se dando bem E olha que legal isso aqui, galera O Barba Negra mostrou algo muito parecido com o Luffy Porque o Luffy nunca chama ninguém que não é do seu bando pelo nome certo Sempre por apelidos Yamato ele chamava de Yamaô Lao de Trao, A Bonnie ele chamou de Boguei <risos> O Barba Negra faz o mesmo aqui. Ele chama o Aokiji de Ice Candy por um apelido. Isso aqui é o tipo de entrelinha que eu adoro entre Luffy e Barba Negra sendo parecidos e opostos. Como vimos lá em Jaya, com ambos gostando e odiando a torta e a bebida daquele bar. Bom, o Aokiji contando piadas de Akainu também é muito bom. Aí, olha que legal. Temos aqui a confirmação de que sim, ele realmente perdeu a perna na sua luta contra o Akainu. Isso já havia sido mostrado no filme Z, mas agora... A Acabou de ser canonizado. Lafitte sussurra para o Tite para matar o Okiji e tomar seu poder para a tripulação. Mas o ex-almirante escuta e fica com raiva, pronto para lutar contra eles. Mas Tite pede desculpas pelas palavras de Lafitte e oferece ao Okiji para se juntar a eles. Primeiro que o Okiji ele solou metade dos piratas do Barba Negra ali. Legal que o Flamingo parece ser mais poderoso do que eles. Porque ele conseguiu sair do congelamento do Okiji lá em Punk Hazard com certa facilidade. Titi pergunta ao Okiji sobre o homem com as marcas de queimadura. Porque parece que esse homem tem o último rol de poneglyph restante. É dito que o homem da cicatriz de queimadura anda em um navio negro e pode criar redemoinhos para afundar os seus inimigos no mar. Shiryu. Diz que talvez esse Homem com as marcas de queimaduras Pode trabalhar para o governo Mundial, porque não Seria uma surpresa se o governo Mundial mantivesse um road Poliglife com eles para Evitar que os piratas pudessem Chegar ao tesouro One Piece Já Okiji nega saber qualquer coisa Sobre o homem com marcas de queimaduras E diz que suas únicas lembranças sobre Poliglifes vêm de um passado longínquo Em Ohara, se ele tivesse visto uma Pedra vermelha lá, ele teria se lembrado dela, vamos lá galera O Barba Negra Sempre foi um personagem muito Bem escrito, mas o fato dele estar Mais aberto a recrutar os seus inimigos Do que matá-lo é muito interessante, porque ele é como um Luffy malvado mas com seu carisma o Barba Negra também parece ter o maior poder dos mares assim como o Luffy, eu realmente gosto de como o se desenvolveu como personagem e como a sua tripulação pirata parece ter uma sinergia semelhante aos chapéus de palha eles se sentem como a única tripulação pirata verdadeira e tradicional embora os membros sejam o Postos completos, eu acho muito interessante como a dinâmica entre as duas equipes, de Luffy e Barba Negra, é semelhante. Assim como os chapéus de palha, Barba Negra aponta que cada pessoa na sua equipe tem os seus próprios objetivos. Ou seja, seus objetivos e motivações como tripulantes e capitães são muito semelhantes, mas seus métodos e aspirações quase não poderiam ser mais diferentes. Eles são realmente uma equipe de vilões perfeita para os chapéus de palha enfrentarem. Mais uma vez, a escrita de Oda é impecável aqui. Porque está ficando muito mais difícil torcer contra o Barba Negra e a sua equipe com o passar do tempo. Então temos essa reviravolta A Kiji. É o décimo Capitão Titânico confirmado. E é surreal como eu agora estou com dúvidas de algo que eu já tinha certeza. Ao Okiji realmente se perdeu? Ele não é um membro secreto da SWORD? Eu sinto que todo mundo, como eu, pensou que sim. Ele era um agente duplo o tempo todo. Eu acho que Oda foi muito bom aqui colocar dúvidas na nossa cabeça sobre isso. Já o homem com a cicatriz de queimadura é intrigante. É bizarro como ontem Sal era certeza. E hoje milhares de novas apostas. Dragons, e Beck, um homem-peixe, alguma lenda desconhecida. Bom, eu não acho que seja o governo mundial por trás desse homem. Eles teriam colocado o Road Poneglyph em um cofre lá em Mary Joyce. E não deixariam ele vagando por aí em um navio em alto mar. Visto até o que aconteceu com a fruta do Luffy. Esse Poneglyph, meus amigos, estava na ilha dos homens-peixes. E é preciso lembrar que já vimos... Alguém criando redemoinhos, que é dito o poder do homem com marcas de queimadura. Os próprios homens peixes fizeram isso. No arco do Arlong, seus piratas moveram corais para as correntes marítimas. E assim afundaram um navio da marinha em um redemoinho. Como os piratas do Barba Negra citam que seu poder de criar redemoinhos pode ser uma Mi, Por que não uma fruta que pode criar, sei lá, corais? É possível utilizar poderes de frutas na água. O próprio Okiji congela o mar para andar de bicicleta, então poderia sim ser algum tipo de poder de Akuma no Mi. De qualquer forma, é curioso que já vimos homens peixes criando redemoinhos. E também o homem marcado por queimaduras tem um poliglife que era da ilha dos homens peixes. Quem garante que a marca de queimadura não seria aí o símbolo dos escravos? Que os nobres mundiais marcam as pessoas. Outra possibilidade. Poderia ser Monkey de Dragon. Parece bastante alinhado com o que vimos do Dragon lá em Logital. Ventanias, tempestades. Combina com Redemoinhos. E isso até explicaria porque o Barba Negra atacou a ilha de Báltigo. Lardos Revolucionários, quando tudo que ele queria conseguir o One Piece atacar Dragon geralmente não faria sentido, porque parece um grande desvio para derrubar uma facção que nem é um obstáculo para ser o rei pirata. A menos, obviamente, que eles tivessem realmente um poleglife de sua posse. Porém. Já vimos o navio do Dragon galera, ele não é preto O vento grama já foi mostrado O Dragon estava no paraíso com os revolucionários e não no novo mundo Além do mais... Se for o Dragon, por que não chamá-lo de Dragon? Todo o mundo conhece ele, até mesmo a Nami e o Sanji conheciam o Dragon pré time Skip. Bom, poderia ser quem sabe David Jones? Seria legal, hein? A lenda da pirataria condenado pelo demônio a vagar eternamente pelos mares. E pode, galera, realmente ser algum personagem novo e não nomeado ainda. Eu tô com uma sensação, galera, que o homem marcado pelas queimaduras pode, sabe, ser quem... Aquele misterioso personagem que aparece na capa com o o Oda tem que desvendar esse mistério ainda E pode nos surpreender com alguém próximo aos piratas Roger Então é uma aposta que eu gosto bastante de manter ativa aí Mas o que mais nos confundiu sem dúvidas Foi essa coisa do navio todo preto E o poder de criar redemoinhos O Sal ainda é uma aposta viva Afinal vimos ele todo enfaixado Porque se queimou com o gelo do Alkiji. O Sal Pode criar redemoinhos? Seria inesperado, mas não vimos o seu poder. Ele era um vice-almirante, então deve ser muito poderoso com algum tipo de habilidade única. Me pareceu que o Aokiji no fim estava tentando despistá-los, dizendo que não viu nada em Ohara. Ele o fez e é claro que Sal também estava lá e sabia de mais coisas. Mas de qualquer forma, eu só me pergunto que tipo de habilidade esses redemoinhos eu acho que é seguro dizer que a dica mais próxima que temos É que pode ter sido essa pessoa que colocou a Bonnie no Redemoinho Lembram quando o Luffy a encontrou e a salvou antes de Egghead? Bom, o Navio Negro... Pode estar mais perto do que imaginamos. Mas voltando ao presente. Garp versus Aokiji. Ficamos realmente sabendo que Aokiji foi o aprendiz número 1 um do Garp. Isso é muito legal. Porque foi o Sengoku que indicou Aokiji para ser almirante de frota. Mostra bem a sinergia dos dois amigos em formar marinheiros. Aokiji diz ao vovô que aprecia como ele sempre fez o que queria. E agora ele também faz isso. Está fazendo o que ele quer. É por isso que... Que está seguindo Tite. Garp nos diz algo muito bom. Que achou que havia o ensinado a viver no presente. Ao que claramente sente culpa pelo que aconteceu em Ohara. Esse é o principal motivo dele sair da marinha. Entrando na Sword ou não. Mas voltando a ele. Realmente se aliar ao Barba Negra porque quis. Isso ainda não confirma que ele é totalmente leal ao Barba Negra Nem mesmo os piratas do Barba Negra parecem ser leais a ele Quem garante que Garp e Aokiji não tem um acordo de antemão aí Porque o Kobe parece bem confuso com as ações do Aokiji E claro que ele sendo o décimo capitão titânico Ele teria que lutar para manter o seu disfarce isso é caso ele realmente exista Bom, a Okiji congela o Garp Mas não tem qualquer efeito nele E então Garp usa o seu novo ataque Chamado Blue Hole Um buraco azul E manda a Okiji em um enorme buraco no chão Garp é o melhor exemplo que absolutamente merecemos de como o poder de um personagem do nível rei pirata aumentaria os eventos atuais de One Piece. Imagine um Barba Branca não doente. Ou então se Roger ainda estivesse vivo e vagando pelo mundo como Garp está fazendo. E se Garp pode fazer isso no final dos seus 70 anos, imagine ele e Roger nos seus auges. Sinceramente, Garp provavelmente teria afundado Marineford sozinho Naquela época, se o Sengoku não o tivesse parado, a Kainu levou 10 dias para derrotar o Okiji e o Garp. <risos> Dois segundos Mas acho que não foi derrotado não Bom, o Garp chamando a si mesmo de fraco É muito surpreendente, retrospecto né? Fazer coisas que ainda não vimos os níveis mais altos dessa era fazer É uma loucura Eu confesso que dói ver o Garp dar golpes assim Em um ex-almirante e também no seu discípulo Eu não sei como vai ser o resto dessa luta Quem sabe o despertar de uma logia finalmente surja Mas Garp, mesmo velho, não é uma tarefa simples Vale mencionar que a última vez que o um almirante afundou alguém morreu. Sim, esse ataque parece exatamente com o que o Barba Branca... Usou contra o Akainu O que nos deixa bandeiras negras de morte no ar Obviamente Garp era intocável no seu auge Infelizmente o tempo não espera por ninguém Não esperou pelo Barba Branca E certamente não vai esperar pelo Garp Mas enquanto essa luta não tem desfecho Vamos para a Ilha Winner Lau foi derrotado Tete está ofegante com sangue no rosto E ele está decidindo o que deve fazer agora com os poderes de Lau Vender ou usar a Opi para se tornar imortal. Isso é legal porque mostra que o Barba Negra nunca teve interesse nessa fruta. Parece casual demais em pensar o que vai fazer com ela. Mas para nossa surpresa... Bepo vê o que está acontecendo com seu capitão. E então, em última medida, toma um remédio especial que Chopper deu a ele. Este medicamento permite que Bepo mude para a forma Sulong. Bepo ficou muito louco nessa forma, galera. Eu adorei. Parece o Volibir lá do League of Legends. Ele é um enorme urso polar e insano. E como esperamos por isso acontecerem. Beppo ataca Tite antes que ele possa fazer qualquer coisa ou roubar o poder de Lau. Então, Bepo leva o Lau para o mar. Podemos ver que o Polar Tang, o submarino do Lau. Foi destruído e o resto dos piratas coração estão no mar, caídos. Lau e seus piratas do coração foram derrotados. E uau! Barba Negra vencendo Lau era esperado. A questão é como ele fez isso. Nem Kaido, nem Big Mom conseguiram chegar perto do Lau quando ele usava os seus shambles. Mais uma vez, o poder oculto de Tite que derrota todos fora das telas. Shanks, Ace, Marco e agora o Lau. Agora, Sulong sem lua... Chopper nos surpreendeu. Será que foi a Rumble Ball? Espero que sim e que expliquem mais sobre o que foi esse medicamento. Claro que você pode se perguntar também como Bepo assustou o Imperador. Visto que Jack lutou contra vários Sulongs lá em ano. Mas notem a composição da cena aqui meus amigos. O Barba Negra provavelmente ele estava em choque completo nesse momento. Ele pensou que a batalha já havia acabado. E o Lau e a sua tripulação estavam inconscientes ou mesmo mortos. Mas aqui aparece um mink sulong no meio do dia, algo considerado impossível. Bom, o resultado da luta do Lau, eu acho que é a única coisa previsível desse capítulo e honestamente isto é o melhor que pode acontecer. Lau é derrotado, mas não aniquilado. Ele ainda tem coisas a fazer narrativamente na história. Quanto a seus piratas, o Oda fez questão de nos contar que os piratas do coração são uma equipe totalmente especializada em combates aquáticos. Então certamente eles vão ficar bem. Então Barba Negra acabou de ganhar os poneglyphs do Lau bem possível que sim e lembrem que o Lau tinha o poneglyph de zo ao qual o barba negra disse que não conseguia pegar nesse mesmo capítulo ou seja eles devem ter agora da big mom Deu ano e também o desou, faltando apenas o último Poneglyph. Que capítulo, meus amigos? Eu tive sensações que senti há muito tempo durante o pré skip E agora temos uma das maiores reviravoltas acontecendo. Sem dúvidas, um capítulo nota mil. Ao que disse se tornando o décimo Capitão Titânico, é sem dúvidas o melhor desse capítulo. Soa engraçado e poético ao mesmo tempo que... Todos os protegidos mais importantes do Garp continuam se transformando em piratas, Alkiji, Luffy, Ace, mas não vai acontecer mais desta vez porque Kobe era um pirata que virou marinheiro graças ao Luffy. A ironia de algumas coisas às vezes pode acabar sendo bela. Minha nossa, que capítulo meus amigos? Quem é o homem marcado pelas queimaduras? Pode ser o Sal? Pode ser um personagem novo? É o Dragon? É o Scoper Gaban? Algum homem peixe que ainda não foi revelado? Aquele que fazia parte da tripulação do Roger? Quais suas ideias e suas teorias? Incrível... Como minhas certezas foram completamente esmagadas. E agora estou confuso e cheio de dúvidas. Ao que diz sempre foi um membro da Sword na minha cabeça. Mas agora eu não sei mais o que, que ele vai fazer. Ainda me agarro à esperança que sim. Ele vai ser um agente duplo. Só está fingindo ali. Espero que ele... Acaba indo pro lado do bem no final de tudo Temos essa coisa dos redemoinhos Que pode ser uma economia realmente Fazendo alguma coisa nas correntes marítimas Criando corais Seria interessante né Ter uma paramécia que cria corais No mundo de One Piece Combina bastante Será que é o David Jones? Lendário pirata? Quem você acha que é? Coloca suas teorias aqui nos comentários Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui